E aí pessoal, tudo bem com vocês? É, se você abriu meu vídeo aqui, que eu tenho certeza que você está procurando algumas informações sobre o produto Tesão de Vaca... E eu, como já utilizei com o meu namorado, é... vou te falar aqui algumas perguntas que eu também estava procurando quando eu estava querendo comprar. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma, beleza? Primeiro, eu vou estar tá respondendo as perguntas que são mais frequentes, aí que eu vi que o pessoal pergunta bastante, e as perguntas que eu também estava com dúvida, mas você também pode encontrar a resposta dessas perguntas lá no site oficial, que você vai estar tá achando aqui no link na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário, eu vou estar tá deixando aí para facilitar para você, e para evitar que você caia em um golpe também, que esse daí é o site oficial. E eu recomendo que você não compre no Mercado Livre ou LX que lá os produtos não são verdadeiros, não são, na verdade, não são originais, que fala, né? É, os originais são vendidos somente no site oficial do Tesão de Vaca, então você pode estar encontrando aqui embaixo no link da descrição do vídeo, é, beleza? Então, vamos às perguntas aí que o pessoal tá fazendo muito. Por que você deve comprar o tesão de vaca é, existe n motivos né que você pode estar tá procurando esse produto é, eu e meu namorado estávamos procurando na época porque a gente estava tendo alguns problemas no nosso relacionamento é, então a gente estava com uma disposição tal tá, muito cansado etc então a gente resolveu comprar para ver se resolvia alguma coisa então e ajudou demais eu recomendo muito a gente usa ainda com certeza e eu recomendo para todo mundo, todas as minhas amigas que falam para mim, reclamo do relacionamento e tal, eu acabo recomendando o produto. E para você também que está procurando ou está passando por problemas no seu relacionamento, é, quer ter um, alguma coisa a mais aí, eu recomendo demais o produto, tá? Outra pergunta, é, pode utilizar como tratamento médico? Não, não pode utilizar como tratamento médico, ele é apenas um, um, um produto que dá um resultado imediato. É, não vai tipo, te trazer resultado, é, tipo, você vai tomar colocar hoje na bebida e ele vai trazer vai te dar resultado amanhã. Não, aí amanhã você usa de novo, você usa no dia que você quiser que ele dê resultado. Por exemplo, ele tem resultado de 5 minutos, que é uma pergunta frequente também. Quanto tempo demora para dar resultado? Em 5 minutos você já vai ver que ele dá o total resultado, 5, é, 10 minutinhos dependendo da pessoa. Então, é, o resultado é bem rápido, tá? Né? Você usa na hora, você coloca na hora que você quer que ele te, te dê algum resultado de alguma forma, beleza? É, outra pergunta: qual é a forma de pagamento? Quando eu fui comprar, eu parcelei no cartão de crédito. Eles parcelam, nem lembro até quantas vezes no cartão de crédito, mas dá para você fazer em várias vezes e também dá para pagar por boleto. Eu prefiro pagar por cartão de crédito sempre, porque eu evito de ir na lotérica pagar. E eu também, o cartão de crédito ele aprova mais rápido o pagamento do que por boleto. É claro se você não tem cartão de crédito, então é... eu recomendo que você pague por boleto, porque ele demora um pouquinho mais para compensar, né? Quando eu comprei outras coisas por boleto, ele demora um pouquinho mais. Então por esse motivo eu prefiro pagar por cartão de crédito. Uma pergunta aí que eu recebi muito também: a embalagem é discreta? Sim, a embalagem é totalmente discreta, chegou num. Numa, num. Como chama? Num. Tipo um saquinho marrom. É, não tem nada falando, informando sobre o produto, tá? Pode ficar tranquilo enquanto a é isso. Ninguém vai saber o que, que você tá comprando. Então, enquanto a é isso, é, é tranquilo e pode comprar sem medo. Outra pergunta é se é seguro a compra do, do tesão de vaca. Gente, pode ficar tranquilo que é muito seguro. É, não vai clonar o seu cartão de crédito ou coisa do tipo. É, o pagamento lá foi super seguro, correu tudo bem pra gente, e você pode ficar tranquilo que vai acontecer a mesma coisa com você. E outra coisa, eu também pesquisei muito sobre isso, é uma pergunta muito normal é, de todo mundo fazer, que sobre a segura e tal, pra proteger proteger os dados, eu também procurei sobre isso. E uma coisa que é, me fez confiar mais ainda, é que esse produto aí, os donos do produto, já estão no mercado faz 7 anos, e eles têm mais de 400 mil clientes, é o que me fez confiar melhor ainda no produto, então pode ficar tranquilo e comprar sem medo, beleza? E é isso, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida ainda, deixa aí nos comentários que eu vou estar tá ajudando. Se inscreve no canal, dá um like é, e qualquer dúvida eu, eu respondo aí quando eu tiver um tempo. E vale muito a pena, beleza? Link aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, pessoal. Até a próxima!